Bom, eu não estou muito longe do que pensam muitos, e muitos brasileiros pensam também, é, que o ataque àqueles, àqueles edifícios, ataque por fora e por dentro daqueles edifícios que representam os três poderes, que representam a democracia, em é um ataque é, à democracia. Houve eleições e o presidente tomou posse e nem no dia da tomada de posse não houve manifestações, é, o que significa que houve uma organização para provocar é, um caos no Brasil é um, um ato que é condenado por vários quadrantes do mundo, o nosso também, país também repudia estas ações e eu digo que não é exemplo a seguir por nenhum Estado, muito menos por Moçambique. Porque às vezes dizem, ah, bom, no, no Brasil fizeram, nós também podemos fazer a mesma coisa. Ou na América fizeram, é, porque é uma grande democracia. Não, os que fizeram não são democratas. Os que fizeram não podem dar o exemplo. Nós devemos sim seguir exemplos bons no mundo, discutir. Mas mesmo esses exemplos nós temos que analisar muito bem porque as nossas situações são diferentes. Mas no que diz respeito à democracia tal qual ela é entendida hoje por todo o mundo, e nós fizemos uma reestruturação na nossa maneira de ver a democracia, para que fôssemos uh, entendidos por todo o mundo e estivéssemos inseridos no conceito de democracia de todo o mundo. É este conceito de democracia que é preciso seguir que consiste no respeito aos três poderes, consiste no respeito à vontade popular, que é expressa pelo voto. E, no caso do Brasil, surpreende-me que haja pessoas que recorram à violência quando o processo de votação e da contagem dos votos são feitos por meios sofisticados, que é, é difícil haver é, um, um, uma, uma fraude que mereça é, uma, uma, um levantamento tal como nós vemos. E, portanto, é, é, é deplorável que num país que estava a desenvolver, a desenvolver-se democraticamente e desenvolver-se economicamente, haja atitudes desta, deste gênero. Ouvimos várias contradições, mesmo no seio do, do Congresso, do Senado, mas nunca ouvimos é, é, pancadaria e muito menos é, a destruição dos bens públicos. Um país que ainda luta para acabar com a pobreza ou pelo menos trazer mais igualdade em termos de usufruto daquilo que são as riquezas do país que o Estado representa que sejam destruídas as infraestruturas que há de levar muito dinheiro para reconstruir para rea reabilitar muito dinheiro vai ser gasto agora para restabelecer a ordem pública, para que cada um se sinta tranquilo em, em sua casa e, e, e vá trabalhar. Isso, isso tudo vai custar um dinheiro que devia ser utilizado para uh, o, o desenvolvimento do país, para diminuir a pobreza, para diminuir uh, os focos de fome que surgem de vez em quando no Brasil, por isso a, a, a minha, o meu apelo é que todo o, o mundo col, col, col, colabore com o Brasil para que a situação se restabeleça o mais depressa possível, para que haja tranquilidade, que continuem as investigações necessárias. É, para resp responsabilizar aqueles que devem ser responsabilizados pelos grandes danos que foram causados mas que tudo se faça dentro é, é, de boas normas de boas maneiras é, porque já não temos governos ditatoriais e não, não, não queremos e o presidente Lula da Silva é, já o disse, ele não, não, não vai ser é, autoritário eh, mas que eh, quer que a justiça seja feita de uma maneira serena eh, e de acordo com ah, as leis, a Constituição e, e, e de acordo com, com ah, os princípios democráticos. Sr. Presidente, este episódio ah, é também associado à reivindicação ah, dos resultados das últimas eleições que ocorreram no Brasil. Disse o Sr. Presidente que o um episódio semelhante também aconteceu nos Estados Unidos mais ou menos nas mesmas circunstâncias e quando olhamos para vários contextos ao redor do mundo, vemos esta tendência de, por vezes, negação dos resultados eleitorais. Como é que o mundo deve interpretar este novo fenómeno, digo, estes dois exemplos que nos vêm do Brasil e, do, e dos Estados Unidos, como é que o mundo, o sistema democrático mundial, particularmente Moçambique, deve olhar para estes exemplos, deve interpretar os sinais que estes dois episódios um, vêm trazer? Bom, eu, no, no início eu disse que nós não devemos copiar de ninguém, as coisas é erradas, não devemos copiar o que é mau. Uh, olhando para os Estados Unidos da América, é um país que tinha sido até aquela altura uma referência para todo mundo sobre o que é democracia multipartidária, sobretudo. Uh, deixava várias coisas, nós já comentamos que há partes em que a democracia não era aplicada, uh, economia, uh, uh, uh, sobre os pobres, sobre uh, as classes mais, uh, mais pobres, uh, os negros, etc., uh, e comentamos muitas vezes isso, mas uh, nunca tinha havido uh, ações de, de vandalismo, como, como a que ouvimos no Capitólio. O Brasil não devia ter se inspirado nesse exemplo, porque era um exemplo muito, muito mau, porque faz baixar a própria reputação do, do, do, do, do Estado é, é, como federal, ou, ou do Estado federal, em ambos os casos são Estados federais, né? é, como, como referências de, de, de democracia. O Brasil viveu muitas ditaduras, e, e todo o povo sempre trabalhou para para que as ditaduras desaparecessem, o militarismo desaparecesse, para ficar uma democracia com a participação do povo, que a vontade do povo seja respeitada e nos Estados Unidos da América eh, vimos governos diferentes desfilarem e neste caso nunca vimos, uma assim, de frente uma, uma ditadura como houve no Brasil ditadura militar, não vimos. Mas foi surpreendente que houvesse uma violência daquele tipo das instituições democráticas. Ah, como eu disse no princípio, nós não vamos é, copiar é, ou, ou nos inspirar nessas. E no caso de Moçambique, também houve casos de negação dos resultados de eleitorais e com recurso à violência. Desta feita contra o próprio povo, porque os que morriam nas estradas era o próprio povo, diretamente, não, é? não era através da destruição de infraestrutura, mas era uh, o, o próprio povo, o próprio cidadão que andava, né? porque atacava-se os carros, etc. Felizmente, a tendência no nosso país é de... É, vir para a real, realidade, e vir para a, co, a cooperação entre todas as forças políticas eh, e repúdio da, da recorrência à violência. Isso é, é, é bom que nós avancemos nesse caminho e é neste caminho que Moçambique certamente vai apoiar, vai se solidarizar com o povo eh, do Brasil. Não para Haver um contra-ataque violento, mas para haver serenidade e voltar à utilização das instituições que foram criadas pelo próprio povo para resolver os, os assuntos que os opõem uns a outros.